E aí, tudo bem? Alexandre Nogueira mais uma vez com você, e hoje pra gente falar um pouquinho dos sete passos para você começar o teu negócio, eu vou chamar até de um oitavo passo aí que a gente vai ter no meio do caminho aqui, mas são os primeiros passos para você começar o teu negócio, tá? Como você começa o seu negócio online, como você começa a fazer as suas vendas de produto físico, tá? Então, fica comigo que a gente vai falar sobre isso lembrando se você não é inscrito se inscreve aqui embaixo do canal já dá o seu like aqui porque o youtube está cada vez mais fresquinho para entregar conteúdo então se você não der o like ele não vai te entregar ele não vai te avisar quando eu postar um novo conteúdo e esse conteúdo vai ser interessante para você tá bom então fica comigo agora e vamos falar sobre os primeiros passos para criar o seu negócio primeiro de tudo é você pensar o que você vai vender Tá? Ale, o que eu vou vender? Muita gente já tem uma noção, muita gente já atua em alguma área, talvez você já atue em alguma área, você já tenha conhecimento grande em alguma coisa. Então estude se tem fornecedores próximos a você, é um outro ponto a pensar, né? Quem vai me fornecer, como que eu, eu já tenho esse domínio de fornecedores, tá? E o terceiro, e o terceiro passo é como que eles vão me fornecer. Ok, então eu já tenho uma definição? Ali eu não tenho uma definição. Então pesquise na sua região, pesquise no seu entorno aí, pesquise na rua, perto da sua casa, quem está perto de grandes centros é mais fácil, né? Mas existem vários polos espalhados pelo Brasil, polo têxtil, é, polo da cerâmica, polo do artesanato, polo de, de um monte de coisa, gente. Então você consegue ter vários fornecedores próximos nesses polos. Vocês têm várias empresas atuando nesse polo. Então faça uma pesquisa de fornecedores para algum tipo de produto próximo a você. Se você não tem noção do tipo de produto, procure fornecedores que estão perto de você e aí você vá para o mundo online, entre no Mercado Livre, por exemplo, que é onde você consegue ver a quantidade de vendas né, do produto e aí faça a busca desses fornecedores, que você, desse tipo de produto dos fornecedores que você encontrou e você vai ter uma noção se esses produtos vendem ou seus produtos não vendem, são produtos interessantes ou se não são produtos interessantes para você trabalhar. Então, primeiro de tudo, o que você vai vender, de quem você vai comprar, como que você vai comprar esse negócio para você poder começar a vender. O outro ponto interessantíssimo para você pensar é onde você vai vender. Ali onde eu vou vender, eu vou começar no Instagram, eu vou começar no Facebook, eu vou começar na minha loja virtual, tudo isso é válido, tá? Todos esses pontos são extremamente válidos, mas você também pode começar vendendo nos marketplaces. Então você tem hoje Elo7, LX Amazon, Mercado Livre, que aceitam pessoa física para vender. Então você pode vender dentro desses marketplaces. Existem outros até que aceitam pessoa física, que são os mais conhecidos então você pode começar como pessoa física vendendo dentro desses marketplaces validando um modelo de negócio validando algo que você está começando a comprar agora que você não sabe se vai vender então você não quer ter todo o custo, a abertura de empresa, N coisas ali às vezes você ainda está atuando no mercado, você ainda está como CLT você não quer perder alguns benefícios que você perde quando você tem um CNPJ aberto, alguma coisa do tipo, então você vai e segura um pouquinho até a abertura da sua MEI, começa a trabalhar Ali ah, mas o fornecedor só me vende se eu for pelo menos meio. Então você tá fazendo uma opção, então mergulha de cabeça. Eu particularmente quando decidi começar o meu negócio, eu já tinha tanta certeza do que eu ia vender e de como eu ia aplicar todos os meus métodos e isso ia funcionar que eu já comecei direto, direto com o CNPJ, tá? E dentro do treinamento eu vejo várias pessoas que já fazem isso, que já começam diretamente com o seu CNPJ, tá certo? Então Marketplace, no meu ponto de vista, é o melhor caminho. Você não vai ter que dominar tráfego, você não vai ter que saber como gerar esse tráfego num primeiro momento, você não vai ter que saber é, ficar acompanhando esses números do tráfego, você vai ter que fazer agora uma, um outro passo, que é o passo necessário para quem vai vender, que é atendimento. Então você vai começar a gerar tráfego, você, você vai começar a vender dentro de do Instagram, qualquer lugar que você vender, você vai gerar dúvida. Tá? Dentro do Mercado Livre você vai ter as perguntas, você vai ter que responder. Dentro do Elo 7 você vai ter que responder. Então você vai ter que gerar dúvidas. Gera, é, você vai ter que responder dúvidas, desculpa. Seus, seus posts vão gerar dúvidas. Suas, sua, seus anúncios vão gerar dúvidas. Então você vai ter que dar essa atenção para esses clientes. Você pode fazer isso via celular no primeiro momento nos seus horários vagos. Você pode fazer isso utilizando softwares que automatizam, agilizam Isso também pode. Tá? Num primeiro momento o teu celular já resolve grande parte do seu problema, você já pega o seu celular e já faz a resposta das dúvidas pelo seu celular mesmo, então você otimiza, ah, eu tenho 15 minutos agora, vou responder, ah, eu tenho um intervalo de almoço, eu vou responder, ah, eu tenho um intervalo da tarde, eu vou responder, eu tenho um intervalo à noite, eu vou responder, e você vai começando o seu negócio sem ter que ficar 24 horas por dia dentro do seu negócio, Tá certo? De, porque outra vantagem de vender dentro dos marketplaces você já sabe como enviar. Então quando você começa, por exemplo, no Mercado Livre, ele já te dá a etiqueta de postagem. Você já vai no correio, você já faz a postagem desse produto, você já faz a postagem dessa etiqueta. Então eu acho muito válido, você não tem que ficar descobrindo métodos, fazendo contratos... É, descobrindo formas de envio, nada disso, então você já tem ali a sua etiqueta para utilizar. Se você vai fazer as suas vendas pelo Instagram, eu recomendo que você use para enviar, por exemplo, o Melhor Envio, você pode utilizar como pessoa física. Eu vou colocar aqui embaixo e aí você vai entender um pouquinho como que funciona o Melhor Envio, tem um link aqui embaixo para você assistir o vídeo. Então são facilitadores. Então agora a gente já pensou o que nós vamos vender, onde nós vamos vender, e já pensamos como enviar. Um outro ponto muito interessante que te ajuda em como vender é você entender a audiência. Quem é o público que vai comprar esse produto? Quem é o público que vai fazer a compra desse produto? Por quê? Você tem que entender a comunicação que você vai fazer, em que ponto que você vai chamar a atenção, como que você vai ser atraente para esse público que você está anunciando. Então isso é interessantíssimo. Definiu o produto que eu vou trabalhar, quem é o público que compra esse produto? Ou até mesmo tem gente que faz o caminho inverso, tem gente que define um público e busca produtos para atender aquele público. Também pode ser um caminho. Então eu sei que tem uma carência, vou viajar aqui, tá? Eu sei que tem uma carência em público de maternidade. Ah, vou trabalhar só produtos de maternidade. Vou ser super nichado. Eu vou escolher isso. A tua escolha, tá? até o critério. Então você pode mandar, mandar a bala. Ah, eu quero um modelo de negócio dropshipping. Então... Fica a seu critério, tá? O dropshipping é quando a pessoa, a empresa faz o envio para você direto pro seu cliente. Tem empresas que fazem isso. Mas aí fica a seu critério de como você vai trabalhar. Um outro ponto legal, se você optou por ter um Instagram já desde o início, se você optou por ter um Facebook, é gerar conteúdos relevantes para que você possa indicar para essas pessoas que compraram de você nos marketplace, acompanhar você nas redes sociais e assim você começar a ter uma audiência, começar a ter uma recompra. Então gere conteúdo relevante, gere conteúdo interessante, pertinente ao seu nicho, pertinente ao nicho de trabalho que você encontra, que, que você atua hoje, ok? Vamos lá, um quinto passo aqui é construir um caminho de vendas, isso eu acho interessante, é você... Você tem um caminho a percorrer. Se a pessoa veio, te procurou... Lógico, a pessoa entrou no Marketplace, ela já vai entrar e já vai comprar. Mas se a pessoa te procurou no Instagram, qual que é o caminho que você vai seguir com essa pessoa? Crie scripts, crie passo a passo, crie sequências, às vezes, que você consiga mandar para essa pessoa e ela entre num ponto, passe em outro ponto, passe em outro ponto, passe em outro ponto até receber um último conteúdo. Isso aí é muito interessante, é muito forte, é muito poderoso. Então você, principalmente no começo... Você pode controlar o dia que a pessoa fez uma compra com você, quando você vai mandar novos conteúdos e a que ponto que você vai fazer uma venda para ela. Então você vai estimular a recompra já, você vai estar tá fazendo diferente do que o seu concorrente faz, tá? Um outro ponto muito, muito, muito, muito... É Interessante também, conforme você começar a ganhar relevância, você começar a ter mais força, você identificar produtos que mais venderam, você impulsionar isso, seja com publicidade dentro das plataformas, ou seja, fazendo a sua publicidade, ou seja, fazendo impulsionamento de posts, do Instagram, aí de forma paga, mas de forma para ganhar mais relevância e você ter cada vez mais venda e estar mais para cima. Existe uma forma correta para fazer, existe um método testado já sendo aplicado em vários treinamentos nossos aí que as pessoas conseguem ter resultado com isso e as pessoas conseguem tirar o melhor proveito dos seus anúncios, o melhor proveito das suas vendas. Então é extremamente interessante que você atue dessa forma, você atue nesse foco de ação, tá? Então é muito legal você otimizar resultados e você vai sentir o que mais teve receptividade, o que mais está sendo vendido, e você vai aproveitar. Um outro, uma outra informação muito importante é a aplicação. Tem muita gente que junta muito conteúdo, a pessoa assiste várias coisas, a pessoa compra 60, 80, 90 treinamentos, a pessoa lê 60 livros, mas ela não aplica nada do que ela aprende. Aí não vai adiantar, se você não pegar e tirar do papel toda a tua ideia, tá aqui ó, Tirar todo, toda a sua ideia do papel e você colocar em prática, não tem como fazer, tá certo? Você não vai conseguir utilizar, você não vai conseguir é, fazer o seu negócio virar realmente. Então, muito importante, teve uma ideia, aplicação. Vai aplicar a sua ideia, vai validar a sua ideia e vai começar a colher os frutos dessa ideia, tá bom? Então, antes de tudo, não esquece: todos os dias de segunda a sexta-feira, meio-dia, eu faço lives no meu Instagram. Então, a gente entra ao vivo com convidados interessantes, falando de assuntos interessantes e pertinentes para o meio. Então, aqui embaixo tem o link para você entrar sempre com a gente ao vivo lá no Instagram. Então, acompanha todos os dias, segunda a sexta-feira, meio-dia, beleza? Não esquece. E dia 27 de outubro, eu, Alex Moro e Gilmar Teobaldi teremos um evento para vendas online. Falaremos de e-commerce, marketplace, importação, logística, cross-docking, dropshipping, ações que vendem mais, Facebook, Google Ads, N coisas, informação demais, 27 de outubro o nosso super evento. Profissão e-commerce live, conference, tá aqui embaixo. Então clica no link aqui embaixo para você conhecer o nosso evento. Vai ser um prazer ter você lá com a gente também. Um grande abraço, até o próximo vídeo.